A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para o projeto Musicou. São cursos de música e iniciação musical de forma gratuita. O Israel Espíndola tem as informações para a gente. Crianças, adolescentes e adultos que desejam aprender instrumentos musicais, coral, podem participar do projeto Musicou. O projeto é desenvolvido pela Sustenidos, em parceria com a Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Três Lagoas. Os cursos são de iniciação musical, canto e coral, viola caipira e percussão. As matrículas estão abertas, como explica Valéria Zaidan, coordenadora pedagógica do projeto Musicou. Todo mundo que gosta de música e que quer aprender música, há em se inscrever no Musicou que é um programa de ensino e aprendizagem musical gerido pela Organização Social Sustenidos e que vem instalando núcleos por todo o Brasil. O projeto Musicou é destinado para crianças de 6 a 8 anos para iniciação musical. Jovens e adultos também podem participar das outras modalidades. E vale ressaltar que todos os cursos são gratuitos. O Musicou atende crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes, jovens, adultos, idosos. É um programa de ensino musical para a família toda. O projeto Musicou em Três Lagoas começou em 2022. São 178 vagas disponíveis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Diretoria de Cultura, que fica na Avenida Rosário Congro. As aulas acontecem sempre às segundas e quartas, da 1h30 às 4 e 30 da tarde. E para se inscrever, basta ir até o Núcleo Musical de Três Lagoas, que fica na Estação Cultural Parque Linear, é a antiga estação ferroviária, na Avenida Rosário Congro, 560, sempre de segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde.